Se você quer ser um profissional na produção de mapas, então o IF Sul de Minas tem a opção certa. No curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, o estudante aprende as técnicas de representação do espaço geográfico e atua no planejamento do seu uso de forma segura e otimizada, considerando as viabilidades técnicas, econômicas e ambientais. O engenheiro agrimensor e cartográfico tem a competência para determinar, medir e representar o terreno e na captação e análise de dados geográficos e topográficos para a elaboração de mapas. No mundo do trabalho, o profissional poderá atuar na agricultura e pecuária, manejo florestal, construção civil, podendo realizar levantamentos planealtimétricos, elaborar projetos cartográficos e coletar dados por sensoriamento remoto e imagens por satélite. Quer saber mais? Confira o nosso site: portal.ifsudminas.edu.br